a gente começar, quero saber se você prestou atenção nesse videozinho que a gente passa com os meus eventos prestou atenção? será que esse ano você vai participar de algum? será que a gente vai se encontrar pessoalmente? vamos lá hein? eu quero te conhecer e vamos à pergunta de hoje a pergunta de hoje veio através do e-mail lá do meu site e é da Manuela Pereira ela diz assim Kátia, no seu vídeo Relacionamentos Abusivos, fala do empoderamento. Quando for possível, pode explicar melhor em que consiste e como se desenvolve? Ok, Manuela. Então, para falar do empoderamento, eu vou começar por um outro caminho. assim. E eu quero mencionar aqui uma autora que eu gosto muito, chamada Caroline Mays. Ela é uma autora norte-americana e em muitos dos seus livros ela menciona algo que ela chama de arquétipos. Então vou falar um pouquinho disso. Para essa autora, arquétipos significa como que um personagem que a gente tem. Fora o personagem que você é, fora o personagem Kátia, a gente tem uns outros personagens aí habitando dentro de nós. Não, não é que a gente seja esquizofrênico, não Mas esses personagens, que ela chama de arquétipos são papéis que a gente desempenha na vida Então, vamos supor eu aqui é, professora espiritual então eu me ponho aquele papel de professora espiritual e eu sou isso ou como uma identidade Ela chama isso de arquétipo eu vou, aqui no nosso vídeo, mudar um pouquinho esse nome e usar um nome que, para mim, é mais familiar. Esse nome mais familiar é forma-pensamento. E forma-pensamento se desenvolve assim. A gente pensa uma coisa, junto com esse pensamento vem uma emoção forte, o pensamento junto com a emoção se grudam e formam uma bola energética que está aí existindo no seu campo de existência. Então, isso é forma pensamento. A Carolyn Mace diz que nós temos algumas, alguns arquétipos ou formas pensamento que são próprios de todas as pessoas. Todo mundo tem. Ela fala que são quatro principais. Se eu não me engano, porque eu li os livros dela faz, faz muito tempo, então, ela fala assim, todos nós temos essa, essa forma, esse arquétipo interno do Sabotador Então, o que é o Sabotador? É uma parte sua que quer te proteger Então, ela faz, ela faz assim, essa parte sua Eu não vou deixar acontecer tal coisa porque pode dar errado Então, você se, meio que se auto-sabota e é uma tentativa de te proteger em relação ao fracasso, por exemplo. Então, ela diz que todo mundo tem isso. Eu também. Muitas vezes na vida, que era para eu fazer alguma coisa, eu não fiz, porque entra em cena essa forma, essa energia dentro de mim que sabota a situação. Ok? Guarda essa informação. Ela diz que a gente tem um outro arquétipo. Forma-pensamento que se chama O Juiz O Juiz é aquele, aquela parte dentro de você que carrega um livro pesado dos conceitos de certo e errado que você tem na sua cabeça E daí, quando alguém faz alguma coisa, o Juiz entra em ação e diz Isto está certo, isto está errado E o Juiz interno, quem mais ele julga, sabe quem é? Não são os outros mas você mesmo. E a gente fica ali, ó, se autoflagelando, brigando, se culpando, por conta desse, desse monte de conceitos de certo e errado que a gente carrega. Tem mais um arquétipo interno, ou forma pensamento, que ela diz que todo mundo tem, que é a prostituta. A prostituta é por quanto que eu me vendo? Mais ou menos assim, parece forte, né? mas é super comum, e ela diz que todos nós carregamos essa prostituta interna e a gente se vende, a gente se vende por carinho, a gente se vende por estabilidade, por dinheiro, por tantas coisas, né? todo mundo tem, eu também. E o último, que é sobre esse especificamente que eu queria falar, é o arquétipo interno da vítima. Então, como é que isso se forma em nós? Vou contar a minha história. Quando era criança, lá nos anos 70, as crianças eram educadas de que maneira? Recompensa e castigo, né? igual hoje. Só que o castigo era castigo mesmo. Então, eu também apanhava da minha mãe, do meu pai. E a criança pequena, quando apanha de um adulto, quando recebe um castigo, ela é pequena. Ela é indefesa. O que ela pode contra o grande? Então, aí está a raiz desse arquétipo interno, dessa forma pensamento, eu sou vítima. As formas pensamento em nós, elas se intensificam conforme a mesma situação acontece. Então, pensamento, eu sou pequena, bateram em mim, eu que sofro, o outro é grande, junto com medo, encolhimento, raiva, não sei, tudo isso forma pensamento Então vamos supor que isso aconteceu diversas vezes na infância, ou muitas Depois você vai para a escola, aí aquele coleguinha maior te bate, você é vítima de novo Ou ri da sua cara, você é vítima de novo Aí mais tarde, você está, não sei, num trabalho e você, de alguma maneira, é colocado de lado é vítima de novo, e por aí vai e essa imagem interna, essa forma, pensamento da vítima pode ficar forte e grande Bom, essa autora que eu mencionei, Carolyn Mace ela diz que todos nós temos esses quatro a gente tem o sabotador a gente tem o juiz, a gente tem a prostituta, a gente tem a vítima. Quatro. E que, eventualmente, essas, esses personagens, essas formas internas agem na vida. Mas existem situações em que uma delas se torna muito forte. E é como se você encarnasse. Então, além da gente ser o personagem que a gente é, Kátia, Manuela, você que está assistindo, a gente tem também essa outra forma, esse outro personagem que gruda em você. E aí, ele age através de você. Quando uma dessas formas, por exemplo, a vítima, fica muito proeminente na sua vida, a vida que é o nosso grande professor e que é a única coisa que quer é te conduzir à realização de quem você realmente é um ser poderoso, infinito, pacífico, amoroso na tentativa de você perceber quem é a vida te coloca em situações onde a vítima proeminente sofre e sofre, e sofre infelizmente o ser humano desperta muitas vezes através da dor e do sofrimento e aí a gente se vê muitas vezes em situações de relacionamento abusivo onde você está ali no papel da vítima e tem que existir um outro que está no papel do algoz daquele que faz a vítima sofrer, daquele que prende, daquele que maltrata, daquele que abusa a vida coloca essa situação como uma casinha do jogo ali que a gente está jogando o jogo da vida o videogame e de tanto que a gente sofre, sofre, sofre uma hora, algo começa a surgir dentro de nós eu não posso ser vítima eu tenho que mudar essa situação e você vai jogando de lado isso que você não é, essa camada que você não é, e se tornando quem você é, e quando você se torna quem você é, este é o empoderamento, ser quem eu realmente sou, um ser espiritual, eterno, perfeito e poderoso, pacífico, amoroso, mas poderoso, tem tanto poder que é capaz de estabelecer um limite. Tem tanto poder que é capaz de olhar para esse papel de vítima e dizer este, esta, não sou eu. Eu estava num papel equivocado. Este aqui sou eu. Então, nisso consiste, isso que eu quis dizer com empoderamento naquele outro vídeo. Isso, isso não significa que você tem culpa de ter se colocado nesse papel de vítima vamos tirar isso da frente, porque talvez alguém possa dizer assim mas é culpa da vítima? Não! Como eu disse, todos nós temos estas formas de pensamento dentro de nós e a existência terrena vai te colocar em situações para te mostrar que você não é aquilo que você é um outro ser e este ser, sim, é que tem poder então, o que eu desejo para Manuela, para você que está assistindo, para todos os seres humanos, é que a gente se encontre, se empodere, porque esse poder, além de trazer quem a gente é, vai transformar o mundo todo e a nossa existência num lugar muito melhor. É isso que eu acredito. E se você curtiu a resposta aqui, tá gostando dos vídeos, deixa para mim um gostei aqui no vídeo, deixa para mim o seu comentário e não se esqueça de me seguir também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e a gente está também agora no Spotify com os podcasts Ser Felicidade. Até a próxima pergunta, amanhã um beijo.